Olá voluntário de Recursos Humanos, meu nome é Caroline Lima, eu sou uma das gestoras do programa Meu Primeiro Negócio e eu vim aqui falar um pouco para vocês da área de Recursos Humanos, né? um pouco dos papéis, como você deve se portar dentro da mini empresa, o que, que você pode fazer para ajudar os alunos, então, vamos acompanhar comigo? Então, primeiramente, o voluntário. O voluntário também é chamado dentro do programa de advisor, né? Porque ele vai ser o conselheiro dos alunos dentro da minha empresa, né? E os alunos também são chamados de achievers dentro da empresa. Então, o que é o papel do voluntário? O voluntário, ele vai orientar os alunos, ele vai indicar possibilidades para os alunos. Ele não está lá para poder tomar decisões. Por exemplo, às vezes o voluntário achou que o produto dos, dos meninos não é o melhor produto. Às vezes, ele falou assim, não, esse produto não vai dar certo. De vez de falar com eles, olha, esse produto não vai dar certo, vocês podem mostrar, alternativas. Por que que esse produto pode ser bom? Por que que ele pode ser ruim? Porque aí os meninos mesmo vão tomar as decisões da mini-empresa. Um voluntário, ele também é referência para os alunos dentro da mini-empresa, né? Por quê? Porque ele vai trazer toda aquela bagagem que ele tem no mercado de trabalho e mostrar para os alunos como que eles devem enfrentar as dificuldades dentro da, da mini-empresa. Quando tem muitas possibilidades, como que ele deve, assim, descobrir qual que é o melhor caminho. E ele também acaba sendo uma referência para o professor, né? Porque ele também é mais um profissional que vai ajudar esse professor a pensar junto, assim, sobre a mini empresa, como conduzir, né, esses alunos rumo ao sucesso. Então, antes de cada encontro também é importante essa conversa do voluntário com o professor, né? uma conversa rápida mesmo, mais informal, só para eles prepararem a jornada, porque se não acontece essa conversa antes, às vezes fica uma confusão de papéis, às vezes o voluntário não sabe assim, será que é a minha vez de falar? O professor às vezes fica assim, será que o profe... agora o voluntário quer falar? Então é importante ter essa reunião breve, assim, só para poder mesmo dividir papéis, olha, eu acho que eu posso começar a falar disso, depois você entra comentando aquilo, e aí todo mundo trabalha junto, né, em equipe mesmo. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco das tarefas dos recursos humanos dentro da mini-empresa. Então, você voluntário de RH, você vai auxiliar o diretor de RH e a equipe de RH também nesse processo. Então, tem algumas tarefas específicas que eu vou falar agora para vocês. Primeiramente, registro de presença e controle de faltas de todos os funcionários. Até que seja definido o diretor de RH dentro da mini-empresa, geralmente é o professor coordenador do projeto que faz esse controle da presença dos alunos. Mas depois que já tem esse diretor Diretor de RH definido, quem faz isso é exatamente ele. Então é bom você orientar. Sempre lembrar na hora que começar as jornadas: olha, tem que fazer esse controle de presença, porque senão, na hora de pagar os salários, né? Até fica na dúvida: Nossa, será que fulano veio aquele dia? Será que não? Então, isso é extremamente importante. Cálculo dos salários e encargos sociais. Então, como eu falei, a partir desse controle de presença, vocês vão conseguir, né? O, a, o diretor de RH vai conseguir fazer o cálculo dos salários. Então, como tem essa diferença de salários, é extremamente importante ter esse cuidado. Na planilha, né? Ver, por exemplo, assim, a ah, tal pessoa ele é diretor de RH, então o salário dele é dois reais. Olha, o outro é funcionário, então é R$1,50. Para não acontecer essa confusão no final de recebimento de salários errados. Também tem o papel de desenvolvimento de ações de motivação. Então, às vezes, tem algumas mini empresas em que alguns alunos não se sentem tão motivados, às vezes, porque não era o produto que ele sugeriu no início do projeto. Então, às vezes, assim, ele não, ele não conseguiu se eleger para algum cargo que ele gostaria, né? Ele gostaria de ser diretor e não conseguiu. Então, às vezes, frustram alguns alunos, né? Eles se sentem frustrados. Então, o diretor de RH, ele às vezes vai chegar, pensar assim: "Nossa, o que que a gente pode fazer para poder melhorar essa motivação, esse envolvimento dos alunos?" E aí você, que é voluntário de RH, você tem esse papel fundamental de ajudar. Então você pode sugerir uma dinâmica, você pode sugerir alguma conversa, porque às vezes algum aluno específico, e isso vai ajudar a trazer a voltar com essa motivação para a minha empresa, né? Porque tudo isso influencia no sucesso da minha empresa. Também a gente tem a realização de entrevistas de desligamento, quando as depois dessas longas, né, dessas tentativas de conversa com algum funcionário, né, você viu que não tem jeito, que ele não, não está disposto a, a continuar no programa. Então, o diretor de RH ele tem que fazer essa entrevista de desligamento. E é você, voluntário, que vai ajudar ele nesse processo, porque você vai falar para ele como dar esse feedback para o aluno, né, explicar o que, que houve, por que está que, por que que acontecendo esse desligamento, que é muito fundamental assim, para que o um aluno não saia é, chateado com a situação tem a última tarefa que também o incentivo ao comparecimento e manutenção de um bom ambiente de trabalho então é a mesma linha do que eu acabei de falar o voluntário de RH ele tem que estar de olho assim na motivação dos alunos e como eu falei aqui no início que você é uma referência para os alunos então se você está motivado já é mais assim motivo extra para os alunos estarem motivados né então seu envolvimento o fato de você ser um espelho isso é fundamental porque você vai essa através dessa orientação dessa motivação é aí que começa a motivação dos alunos também Agora a gente falando um pouco do RH no relacionamento do, dele com as outras áreas da mini empresa. Assim como numa empresa formal, dentro da mini empresa, o, a, todas as áreas conversam. Então o RH, ele conversa com a produção, conversa com o marketing, conversa com o financeiro. Então, por exemplo, dentro da mini empresa aqui, o RH, ele é responsável por repassar a folha de pagamento ao setor financeiro. Então, isso é fundamental, porque como que o financeiro vai saber que quant, qual o dinheiro que ele tem que dar para cada funcionário ao final do programa, né, para ele receber esse salário? Então é importante que o RH passe essa folha de pagamento pro financeiro. E o RH também, ele vai receber e analisar o relatório de como comissões que é cedido pelo, pela, pelo marketing. Então, por que, que isso é fundamental? Porque além de receber o salário, né, ele vai receber também a comissão através da venda que, o, que ele fez durante o programa. Então, é imprescindível essa comunicação do RH com o marketing. Agora algumas dicas importantes para você, voluntário de RH, que podem te ajudar durante o programa. Primeiro, os salários são contabilizados desde a sexta jornada até a última jornada. Então, vão ser sete salários. Então, não se esqueça, cada né, aluno ele não recebe desde o início do programa. Ele começa a receber a partir da sexta jornada, né, que é quando eles começam a produzir. Mas eles também recebem na última jornada. Ah, mas não produziu. Mas é importante porque eles não vão fazer esse fechamento, fazer essa apresentação de resultados, então eles também recebem por isso. Outro ponto importante, estimule o diretor de RH a promover dinâmicas, palestras e treinamentos sobre assuntos relacionados ao programa. Então, por exemplo, às vezes o problema não é, é motivação para o programa. Às vezes, assim, o diretor de vendas está achando que a equipe está fraca para vender. Então, às vezes, vai fazer um outro treinamento de vendas. Aí você vai pensar, não, mas eu sou de RH. Mas essa comunicação é totalmente importante, porque se um aluno ele não, ele não se sente seguro para vender, ele já começa a ficar desanimado dentro do programa. Então, por isso que a gente fala que essa comunicação das áreas é muito importante é importante vocês analisarem também com o diretor de RH a possibilidade de fazerem estágios durante o programa. O que é isso, um estágio? É esse rodízio, assim, para que o aluno conheça as outras áreas da minha empresa. Senão, às vezes, ele é, por exemplo, da área de finanças e ele fica muito fechado naquela área, mas ele não sabe como, como que funciona, quais são as responsabilidades da produção, quais são as res responsabilidades do marketing, do RH. Então, é importante, assim, você sentar junto com o diretor de RH, a equipe de RH, e pensar assim, ó, dentro do programa, dentro do prazo que a gente tem né, para fazer o programa, dá para fazer estágio. Então, como que a gente vai fazer esse rodízio? Ah, a equipe de, do financeiro vai, a partir da semana que vem vai acompanhar um pouco assim, como que funciona é, o setor de marketing. Ah, na outra semana, então é esse rodízio mesmo, de forma que não atrapalha a produção, não atrapalha. É uma coisa assim simples mesmo para conhecer as responsabilidades, os relatórios. Olha, como que eu preencho esse relatório? O que, que eu tenho que fazer, o que, que é a minha responsabilidade aqui no dia? Então é bem simples mesmo, mas eu acho importante para que o aluno fique preso naquela área. Outro ponto importante, sugerir ao diretor de RH pequenas premiações por metas de vendas alcançadas como forma de motivação. Tá vendo que o tempo todo a gente fala de motivação, parece uma coisa boba, mas faz total diferença para o sucesso da minha empresa. Então é importante que, é, que haja, é, por exemplo, se vocês puderem fazer uma premiação, uma coisa simples mesmo, um sorteio de alguma coisa, ou então fazer, é, por exemplo, ah, vai ter o funcionário da jornada, funcionário aquele que se envolver mais no programa, ele vai ser o funcionário da Jornada, e assim, é, coisas simples de motivação. Por exemplo, vocês vão ver assim que na produção, é, às vezes o diretor de RH vai pensar assim, nossa, como que a gente pode fazer para os meninos ficarem motivados a produzir? Ai, será que uma música é legal? Aí vocês vão pensar assim, não, mas música, às vezes os meninos distraem, mas tem que tentar. Eu acho que vocês podem conversar com eles formas assim de como motivar o aluno mesmo durante o, o programa, assim, é coisas simples, mas que podem fazer a diferença. Outro ponto muito importante é a gestão das planilhas. Que planilhas são essas? O RH ele tem três planilhas que são fundamentais para o programa, né, para essa gestão. E eu vou explicar um pouco cada uma para que vocês possam ajudar esse diretor de RH durante o programa. Então, primeiramente, o cadastro de funcionários. Essa planilha ela é essencial. Assim, vai ser a primeira que o RH tem que preencher logo assim que ele já foi eleito. porque Eles têm que preencher, de preferência, na ordem alfabética, né? Porque ela está ligada a outras planilhas. Então, é importante colocar todos os dados dos funcionários. Né? Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que algum funcionário faltou a jornada e tinha alguma informação com ele importante sobre algum fornecedor, então tem esse contato, porque às vezes os alunos não são da mesma sala, então tendo esse, essa planilha bem completa, né? vou até mostrar aqui para vocês cadastro de funcionários, né, o cadastro. Tem o um nome, né, completo do, do aluno, cargo, né, porque como eu falei, tem o presidente, tem os diretores, tem os funcionários, então colocar esse cargo, o endereço, telefone, e-mail, então tudo isso é muito importante. Outra planilha importante, que é a ME 02, né, aquela que eu falei, a ME 01, vocês vão ver no final do manual de vocês, que tem todas essas planilhas, né, mas aí só aqui falando, essa segunda é o do controle de frequência e cálculo de salários, né, então essa planilha possibilita controlar a frequência dos ativers e calcular o salário de cada um de acordo com seu cargo e comissão. Lembra aquilo que eu falei que é extremamente importante ficar de olho qual que é o cargo do aluno? Isso é extremamente importante porque é através dessa planilha aqui que você vai conseguir, é, né, o diretor de RH, ele vai conseguir ao final dar o, o pagamento correto para cada funcionário. Então só mostrar aqui para vocês, é, tem um controle aqui, né, de frequência e cálculo de salários. Então, nessa primeira parte aqui da frequência, vocês vão colocar um símbolo padrão, né? por exemplo, presença P, ausência A para poder cada, cada ativer aqui é, ficar certinho, né, de acordo com a frequência dele. Vocês estão vendo aqui que tem um código. Por que, que o cadastro é extremamente importante? Porque o um 1 daqui é um da outra planilha. Então, tá vendo que as planilhas conversam, então elas têm que ter um padrão. Então, aqui tem um total de presenças, né, a partir da sexta jornada. Mas por que a partir da sexta? Porque, como eu falei, quando eles começam a receber salário. E aqui também tem os rendimentos, né, salário por jornada, total de salário, comissão. Por isso que eu falei que é importante essa conversa com o marketing aqui, porque a comissão vem dessa informação do marketing e ele também tem os encargos, né, e o salário líquido. Então, por exemplo, o salário não é aquele salário bruto que ele vai receber. Há um desconto, né, em cima disso, dos encargos, em cima dos salários dos funcionários. Então, esse salário líquido, líquido do primeiro exercício é aquilo mesmo que o funcionário, o funcionário, o presidente, né, o diretor vai receber ao final do programa. Então, é importante que faça essa, essa conta corretamente para que ele receba o valor real. Aproveitando que eu estou falando aqui de frequência, é importante vocês acompanhar principalmente o diretor de RH, e lembrarmos, né, e lembrar os alunos também, que se eles faltarem três vezes sem justificativa, né, ele tá demitido da empresa. Então, é importante esse controle aqui corretamente, né, feito todos os dias, porque, por exemplo, se o, se o colaborador, ele faltou mais de três vezes sem justificar, ele não, ele não pode continuar no programa. Então, isso é importante, porque faz parte do regulamento do programa. Depois que vocês fizeram o um controle de frequência, né, porque foram feitos dois controles, do primeiro exercício, que é até a oitava jornada, e do segundo exercício, que é a partir da nona jornada. E aí vem essa planilha aqui que é fundamental, a renda líquida por exercício. Aquele salário final, depois dos descontos dos encargos, né, de cada aluno, você vai colocar, o diretor de RH, ele vai colocar nessa primeira coluna o salário líquido do primeiro exercício, ou seja, até a oitava jornada. Então, qual que foi o salário dele contabilizando sexta, sétima e oitava jornada? Quanto que ele vai receber? E aqui na segunda coluna, o segundo exercício, que é a partir da nona jornada até a décima segunda, quanto que ele vai receber também, né? Então, tem... Por que que essa planilha é importante? Porque ao final do projeto, eles vão receber, né, o salário correspondente a toda as jornadas que contabilizam salários. Então, através dessa planilha, vocês vão somar, né, o diretor de RH vai somar o total da primeira planilha, da segunda planilha, para colocar o total. Quanto que esse funcionário, né, esse colaborador, ele vai receber ao final do programa. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais qual que é o seu papel dentro do programa, né? Vocês vão ver o tanto que esse trabalho ele é gratificante, o tanto que há uma troca mesmo, vocês vão aprender, os alunos vão aprender. Então é isso, a gente está à disposição, que vocês precisarem. Às vezes, depois desse vídeo, surgiu uma outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Falar dessa dúvida, às vezes é uma coisa tão simples. Então, assim, é importante também que vocês leiam os manuais, vocês sempre vão ter um manual do Ativer e do Advisor. Então, através desse vídeo, através da conversa com o profissional, através dos manuais, os materiais que a gente vai enviar, vocês vão ter todas os, as ferramentas necessárias para poder conduzir esse programa com muito sucesso. Então a gente agradece muito né, essa sua participação dentro do programa, esse seu tempo, né, esse tempo doado que você vai oferecer para os alunos, essa experiência. Então a gente deseja muito sucesso para você.